Você pode ter interrompido uma investigação na cidade Você roubou provas da minha cena do crime E fez minha única pista ser morta Eu tava tentando ajudar ele Mas você não ajudou Jessica Jones, para de falar Quem é você? Meu nome é Matthew Murdock, sou seu advogado Quem é você? Quem é você? Como ele não tá ferido? O desse punho. O demônio de Hellskid. A detetive sabichona. Algum problema? O ex-condenado honesto. Foi mal. O garoto com o punho brilhante. A guerra por Nova York chegou. Pessoa.